E aí pessoal, beleza? Eu sou o Juan, meu vogue é o Icano. Eu tô trazendo aqui pra vocês hoje um game que fez muito parte da minha infância, que é o Scooby-Doo Mystery. Que é um joguinho de Nintendo que eu particularmente amo. Faz um tempo que eu não jogo, mas eu lembro de bastante coisa do game. Então, bora lá comigo conferir essa série de gameplays de Scooby-Doo Mystery. E bora lá. Vamos que vamos. Salsicha, navio naufragado não me parece o tipo de lugar onde gostaria de passar minhas férias. Scooby, certo, salsicha? <risos> Com medo. Fred, não precisam se assustar. É apenas um navio vazio. Lá não tem monstros ou piratas fantasmas. Apenas velharias e talvez algum tesouro. Difícil, hein, Fred? Vamos lá. Tipo, este não é o navio assombrado? Sem chance, estou perdendo meu dia em outro destes navios. Certo, salsicha. Não precisam ficar assustados, é só um navio vazio. Aquelas histórias no jornal são puro lixo, não existe nenhum pirata fantasma. Vamos, turma. Está um ótimo dia para explorar. Vamos logo, Salsicha. Eu lhe darei um Scooby Snack se resolvermos. O mistério do navio Red Ryan. Vamos lá, então, resolver esse mistério. Deixa eu só me situar aqui. Ótimo. Girls, saiam deste navio agora. Eu não lhes darei outra chance. Olha ele aí. Achando pistas, Velmas poderá resolver este mistério Como? Ah, o que que corre? Eu sempre esqueço os comandinhos Garotos, me tragam objetos suspeitos e eu lhe girei se são ou não pistas Um carrinho de mão ele poderia ser útil Mistério atualizado Ainda não encontramos Nenhuma pista Como que Puta merda É, rapaz Comigo é assim Se eu não engano, tá trancado É Pontinho não cai demais, né? Ei, garotos, caso fiquem com medo, falem comigo e lhes darei um Scooby Snack, mas tenham cuidado, pois eu, não, pois eu tenho poucos. Vou entregar para Velma isso daqui, ó. O baú cheio de tesouros. Mas o que isto faz aqui? No Red Ryan, lucros ilícitos. Aposto, vocês encontraram uma pista. Mistério atualizado: o tesouro no baú foi corrompido por água marinha. É, se não dava pra pegar pra eles, né? Eu avisei para sair deste navio. Vocês farão isto agora. Rápido, derruba não com um carrinho de mão. Sai daqui, rapaz. Eu, hein? O Caolho Mestre abriu a porta. Vamos estudar o navio um pouco mais. É, aqui tem o ratinho. Não dá para usar o. e isso perderemos o carrinho se usarmos aqui. De fato. A gente veio aqui só pra levar a dano <risos> né? Cadê meu biscoito, Daphne? Pegue um snack Isso aí, mulher é, Aqui tá quebrado Deve estar fazendo mó frio aqui e uma salsicha de camisa. Tá a nevozinha entrando, né? Não posso lhes dar outro snack. Vocês devem ajudar a resolver o caso. Aqui, ó. Boa. Precisamos de uma chave, Scooby. É, de fato, né? Rapazes, vão e mostrem esse mapa a Velma. A caixa, se eu não me engano, a gente usa já já. A Velma tá aqui, ó. O mapa da área local. Tem todas as cavernas usadas por contrabandistas. Boa pista, mistério atualizado. As cavernas locais foram usadas para o contrabando. Agora é pra cá, boa. Boa. Né, vou passando, deve tá mó frio aqui. Eita! Aqui tem alguma coisa, não, né? Puts, velho, aí, aí é foda. Aí é foda, não controlei o analógico pra pular, da nisso, mas tudo bem, temos mais duas vidas, e eu acho que eu não vou morrer de novo não, quer dizer assim, espero. controlar bem o analógico, porque senão ele literalmente se joga para a morte. Vou esperar aqui. Que é melhor. Aí, ó, tá vendo? Boa. Uma coisa aqui. Outra. Será que ah fica dois? Não lembrava o ted aqui, meu deus. É isso aí, eu sou desajeitado mesmo pra não dar pra ir pra cá. Vamos esperar o elevadorzinho aqui. Cara, bem que podiam fazer, né? Tipo, um remaster desse jogo ou alguma coisa assim, sei lá. Vai levar o Tete pra Velma, né? Pra onde ela tá, se ela tá aqui ainda É, tá aqui ainda O Fred também, aparentemente, veio pra cá O legal é que mostra a carinha deles aqui no mapa, ó Tá vendo? Que nostalgia, velho Na moralzinha Ei, garotos, é um pirata Ted. Esperem, tem uma chave escondida. Mistério atualizado. As cavernas locais foram usadas para o contrabando. Ah, deve ser lá. Rapazes, essa chave abrirá a porta que vai para o convés número 2. Sim. Lá em cima. Fica cada um em uma sala Pegue um snack Boa mulher Aqui um tapa-olho Vou entregar pra Velma de uma vez, né? Bora lá Ui! Ah, seu filho da mãe aqui, ó Putz, não, não, não, não, não era aqui, pô! Não, véi! Aqui ó, ah, tapa-olho igual ao que o pirata usa. Esperem, tem um buraco para ver através dele, ótima vista. Pirata fantasma de verdade não teria um buraco no seu tapa-olho. Fato. Eu prefiro usar o carrinho do que o peixe, porque eu fico errando toda hora. Será que ela dá outro snack? Acho que não, né? É, não. Não. Ei Scooby, precisamos de mais que uma chave para passar para esta porta. Sim. Justamente. Ei Scooby, pegue algo para cobrir o rato nesta porta antes que, antes que Daphne o um veja. Ela odeia ratos. Falte. Aqui mesmo que abre ela, aqui ó. Do nada, né? botou, nossa, esse lugar está muito sujo. Deve haver alguma coisa para que tenha isso daqui. Tá, e o snack? Cadê ele? Aê! Então, olha, existem pistas em algum lugar por aqui, tendo em faragelas. Equipamento de mergulho neste navio? Hum, estranho. Alguém deve estar mergulhando por aqui. É uma pista. Mistério atualizado. Os ladrões devem mergulhar até o navio para roubar o tesouro. Minigame da geladeira. Aí, ó... Bem vegetal, não mais. Puts, aí é foda, né? Vai salsicha, joga do lado de cá também. Pô. <risos> É, vamos ver, né? Este sanduíche é muito pequeno. Caramba, imagina um sanduíche grande, então, hein? Meu Deus. Jesus. Sabão aqui para limpar ah, a sala lá que a Daphne tá reclamando tanto que tá sujo. Vamos que vamos falar aqui com a velha mãe de novo. Uma barra de sabão e navios no normal é usar esfregão, mistério atualizado. Tá, isso aqui a gente já sabe. Vocês dois podem limpar toda essa sujeira, por favor. Olha só. Eu avisei para sair neste navio. Vocês farão isso agora aí, rapaz? Joguem um sabão. Aí, ó. O Kaoli Mante abre a porta. Vamos estudar o navio um pouco mais. Agora o minigame do martelo. Tem que ter reflexo bom pra caramba, né? Porque senão. Eu não ganhei nada não. Realmente, o Icano péssimo nesses minigames. <risos> De papel, tem detalhes do navio nesta área que foram roubadas recentemente. É uma ótima pista. será atualizado, o último lugar listado ainda não foi roubado, será o próximo. <música> Isto é pólvora, Scooby. leve -a para a Fred, ele saberá o que fazer com ela. Exame de jogo para abrir aquela porta do convés número 3. Ué, meu querido. Ah, deve ter que pegar os fósforos ainda, né? É verdade. Cadê o snack? Cadê, cadê, cadê? Boa. Farei já para tem alguns fósforos. É melhor ter cuidado com eles. É, né? É melhor ter cuidado. Essa pólvora e esses fósforos irão nos ajudar a abrir aquela porta fechada. Sigam-me até a porta. Fiquem por perto. aqui pra ver se a gente acha alguma coisa né meu deus galinho nasce bem na porta galo sei lá que que é isso espalda deck you. Guev <laughs> referred eu irei arrombar essa porta bom trabalho, agora podemos explorar um pouco mais cadê as outras duas? será que a Daphne já dropou lá? Gente? não é possível ela dropa do nada velho <risos> Bicho. ei, essa é uma porta elétrica. Precisamos de algo para abri-la. Quer ver? Cadafne já tá ali, ó. Aqui é o que a gente vai usar para abrir, ó. Nossa, lá, ela, ela dropa do nada, velho. Valeu. Quantos snacks que eu tenho? Três ou dois, sei lá. Estou carregando muita coisa. Não mais. É apenas um tapete, descobrindo nada demais. porta mesmo que coloca Aqui. Ótimo rapaz. Talvez nos poss nós possamos mover a tranca com um gerador. Precisamos de é algo para conectar a última força deste cabo de força que precisamos. A porta está aberta, vamos então, embora! Parece uma barata gigante. Precisamos de uma chave, aqui é a chave aqui. Ó. Do nada, Daphne. Meu Deus. Mas ah, pior que ela fica no escuro sem lanterna nenhuma, né? Quem amou. Ó, oh, agora pegar essa... Barra de ouro, entregar para Velma e Né, e bora lá para poder hum, uma barra de ouro. Hum, ainda está quente. Aposto que aquele fantasma estava derretendo ouro roubado, grande pista. Bom trabalho. Creio que já podemos resolver este caso, lá pelo Fred. Acho que ele tá... Ué, gente. Enfim, não sei usar isso aqui, não. Acho que ele tá bem aqui, ó. Não. Acho que ele tá aqui. Olha é aqui, ó. Ótimo trabalho. Agora precisamos fazer uma armadilha que prenda o pirata. Encontrei os itens da armadilha. Eu usei aí. Tragam eles aqui, assim. Farei a armadilha. Se eu não me engano... Aí, ó, o planinho dele, o TED, o tapete, o carrinho de mão, que é tudo isso daqui a gente já tem, só falta o tapete, que era aquele lá que a gente colocou. Ótimo, rapaz, Deixi, deixará os pés dele bem preso. Tá, então você quer na ordem, né, meu filho? Vê o que a Velma tem a dizer sobre. Prata de todo. É todo oco por dentro. Onde a chave ficava. Achei que ela ia falar algo. É, mulher, já que tu insiste, né? Em dar um slack pra gente, a gente vai aceitar. pegar o tapete aqui. Boa! Vá para o Fred aqui, ó. Cobrirei sua cabeça com isso, então ele não verá o que faz. Você segura o Ted e com isso você atrai o pirata até a armadilha. Bom trabalho, agora encontre o Caolio Mad e façam um seguir vocês para a nossa armadilha certinho. Achar o pirata e fazer com que ele nos siga. Monstro sem chance, salsicha. Vamos lá, garotos, lhe darei um Scooby Snack. Scooby Snack... Tipo, acho que, acho que é, a, é a única ideia. Vamos lá, esconder. Lembra que ele tá aqui, ó. Essa porta aqui, acho. Ou é na de baixo? Não, é na de baixo, eu acho. Eu avisei pra sair deste navio e na minha, vocês farão isso agora. Apague a luz, Daphne. Aí, ó. Conseguimos. Aqui também o Slime por serem tão corajosos. Parabéns, turma. Conseguimos evitar que o Kaoly Matt roubasse e derretesse o ouro para que ele pudesse vender. Agora eu quero saber quem está por trás da máscara. Oh, Capitão Porter, o que foi? Fe... que fez isso? Ninguém queria aquele tesouro. Claro, ele ficaria só para a exibição em um museu. Que serventia ele teria no museu? Então, eu decidi assustar todos para fora do navio com histórias de fantasmas e pegar o tesouro antes do museu. Eu teria conseguido ir embora com o ouro se não fossem por vocês, crianças, colocando seu nariz onde não deve. <risos>